Galera, beleza de nada tá com vocês, com mais um vídeo Estamos aqui no GTA V E hoje galera, algo simplesmente assustador Está para acontecer um dos maiores desastres naturais Que já ocorreu na humanidade Sim, pode estar ocorrendo, ocorrendo aqui no GTA V O que é um desastre natural? Um tsunami, é... Ver um furacão, meteoro, né? A qualquer momento já teve relatos né, de meteoro, até na Rússia lá caiu, na Rússia lá, não sei o que, ou de meteoro na terra. Já imaginou, velho? Tudo isso junto, terremoto, tsunami. Então, viemos aqui pra casa do Michael, até porque não deu tempo de fugir da cidade. É alerta é máximo, certo? Então, nós viemos para casa aqui porque a casa do Michael, aquelas casas, sai nos Estados Unidos, essas casas são feitas para aguentar tudo, né? Rio, terremoto, tsunami, tsunami não sei, né? Não tem tsunami. <risos> Nunca vi a história de tsunami no, nos Estados Unidos, mas as casas lá aguentam bastante lá, viu? as terremotos, as coisas são bem projetadas. Então, a gente está aqui com todas a, ó, a família do, do, do Franklin, a família do Michael, o Chop tá ali, ó, e a gente tá aqui na expectativa. Tá chovendo bastante lá fora, eu vou, vou, vou ali fora pra vocês verem Aqui dentro não dá pra escutar, mas fechou aqui as portas tudo, ó Porque se for um furacão, pode quebrar janelas, né, abrir as portas, entrar vento aqui Mas tá chovendo muito, mano Olha lá, tá vendo aqui ó, na janela? Olha a água caindo lá, velho Olha isso Agulho doido, mano Então vamos ficar aqui se a coisa apertar a gente vai tentar pedir ajuda e para outro lugar, não sei, um lugar mais alto. Por enquanto vai ficar aqui, mas tá tudo, tudo tranquilo até o momento, né? Agora eu não sei, mas pra... caramba! Estou escutando. Calma, gente, tá tudo bem. Tá tendo um tremorzinho, galera. Tá tendo um tremorzinho. Calma, só segurar nas coisas aí. Meu Deus! Meu Deus. Calma, calma, calma, calma, calma. Eita, que isso? Minha nossa! Que que foi isso, véi? Peraí, peraí. Sai daí, sai daí. Que isso, cara? Cadê o Michael? Olha o carro. Cadê os caras? Nossa! Que que foi isso? Caraca, você viu? Olha a situação do carro Mano, olha isso Cadê o Michael, Trevor? Caraca, o que tá acontecendo aqui dentro, velho? estão bem? Não! Minha nossa! Caraca, velho! é possível que todos morreram! Tá bem, Denise? Meu Deus! Caraca, o Maicon aqui, velho! Olha a situação do carro! Mano, a casa toda trincada! Isso foi um terremoto? Calma, Trevor, calma, Trevor. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Parou, galera. Parou o terremoto. Caraca, coisou todinha a casa, mano. Você viu as rachaduras? Meu Deus, ali morreu o empregado do Michael, mano. Cadê as. Esse... Nossa. Caraca, velho. A gente precisa sair daqui com quem, quem sobrou. E agora? Duro que o carro... Duro que o carro explodiu, velho. Caraca, vou, vou, vou, vou ver só o... Vamos pegar um carro aqui, vamos pegar um carro, vem gente. Meu Deus, o que, que aconteceu, cara? Olha cadeira, a cadeira, onde tem uma cadeira aqui. Foi um tremor, galera. Parece que foi um tremor, foi um terremoto. Bora lá, galera, vamos tentar sair. Meu Deus, que carro ruim, cara. Ruim não, é péssimo. Não sei se é por causa da chuva. Tem o pessoal na moral aí, ó. Tá acabando, mano Meu Deus, que isso oh! Tá caindo meteora Não, mano, não acredito E essa sirene de novo Na verdade eu não tinha ouvido essa sirene Por que da sirene, velho? É o fim do mundo Que isso, cara? Meu Deus, olha o que está se formando ali, galera. É um furacão? Caraca! Olha o tamanho do furacão, velho! Tá chovendo um meteoro! Caraca, que catástrofe! Que isso, cara? Meu Deus, meu Deus. Tá fechado aqui. O que aconteceu? Uou! Vai amassar o carro. O que aconteceu que tá fechado ali? O carro tá sendo puxado! Oh, prédio caído! Como assim, cara? Tem prédio caído. Tá tudo fechado! Como é que eu vou para o aeroporto? Mano, é impossível eu sair da cidade assim. Meu Deus! Eu tô sendo puxado! Oh! Fri! Nossa, o carro tá andando no prédio, não acredito! Não! Mano! O que, que é isso? Meu Deus, o carro pegou fogo! Pula, gente! Pula, pula! Caraca! Sai! Não acredito, velho. Eles morreram. Pera, tá um pouco lagado. Tá um pouco lagado. Vou entrar aqui, vou entrar aqui. Vou me esconder aqui. Minha nossa, o que que. Eita! Eu entrei aqui, mas olha isso. Essa água. Ih, sai daí, eu vou morrer afogado. Meu Deus, quem Ai, meu Deus. Do céu. Não, eu bati a cabeça. Isso, cara, tsunami, não acredito, velho. É muito pra um dia só. É muito. E agora? Eu não sei de onde sair aqui. Ali, ali, ali, ali, ali. Peraí, peraí, tsunami, peraí. Essa sirene maldita começou a tocar de novo, velho. Eita! Meu Deus! O que tá acontecendo, cara? tsunami, não acredito. Sai daí, Franklin. Só sobrou eu, cara. Parou de tocar, parou de tocar. Eu vou sair daqui, velho. Onde é que eu tô, mano? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Jesus! Sai daqui, galera Caraca Olha isso, é tudo, tá tudo cheio de água Será que esse tsunami não trouxe Nem um barco, mano? Dá pra ficar aqui, velho Não dá pra ficar nessa água Uma hora eu não vou aguentar mais a água As ondas são muito fortes Caraca, a cidade tá submersa Há um barco aqui Eita Sobe. Vai lá, Frank. Sobe nele. Vai, vai. Vai ser um século pra subir nisso. Aí, aí, aí. Vai, sobe. Sobe. Ai, meu Deus do céu. Que agonia. Sobe. E aí, enroscou. Meu Deus, a onda tá muito... Caraca. Vai, vai, vai, vai. Não, vem cá, barquinho. Vem cá, barco, vem cá, barco. Enrosca em algum lugar aí, enrosca em algum lugar. Aí, aí, aí. Sobe, Franklin, sobe. Galera, a onda tá muito braba. Aí, aí, conseguimos. Caraca, não acredito. Acredito! Olha a cidade! Vamos lá! Boa. Eu nem sei, eu tô perdido aqui, velho. Nem sei pra onde. Mano, as ondas estão muito fortes, tô jogando no barco pra trás. Aqui, aqui a saída. Pelo menos parou a chuva e o, e o terremoto também. Mas o tempo tá meio fechado ainda. Ah, vou ficar enroscado aqui. Por que eu vim pra cá, véi? Quer ver? Nossa, eu voltei pro mesmo lugar, não acredito. Minha Nossa! Uou! Aqui parece que tem. A água não tá tão alta aqui, ó. Pelo que eu tô vendo. Pelo menos eu consegui sair da, daquele. Fisco de morte. Olha, olha o prédio caído, velho. Olha o prédio caído. Olha o carro ali, cara. Tá maluco? Jesus. Nossa, agora meu bike roscou. Vamos lá. Ah velho, não dá mais. Não dá mais, não dá mais. Ei, sai, sai, sai daí. Subir ali, como é que eu subo ali? Água pode me ajudar, galera. tô tentando sobreviver, Vou pegar um lugar safe aqui. Aí. Dá pra me subir ali? Olha os escombros aqui, cara. Que dá, que dá. Boa! Ufa, mano. Conseguimos. Uis. Catástrofe, cara. Ela era o maior desastre natural que ocorrido na humanidade. pelo um meteoro, vocês viram? Um tsunami. E um tornado gigantesco. E a cidade está assim, ó. Totalmente destruída. pelo tsunami. Mano. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo de sobrevivência ao extremo. felizmente os outros personagens não conseguiram sobreviver. Mas eu, Franklin, consegui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gosta de vídeos assim, se inscreve aí no canal. Deixa o seu like. Que é muito importante. Segue nas redes sociais que estão sempre aí embaixo Na descrição E é isso, galera Bom, foram por aqui Será que dá pra ter uma noção mais ou menos da água? Olha aí, olha aí, velho Olha as ondas, olha as ondas Até uma próxima Vamos ver como é que tá a altura dela Eita Olha isso Mano É muito louco o o Santos assim, cara Olha isso. Caraca, já era o aeroporto, já era tudo, velho.